E aí galera, vocês estão bem? Porque que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, sejam bem-vindos ao meu canal. Lá no vídeo de hoje, trarei com vocês o pior cenário possível do Enormo Salo Supremo do Albido. Sim, atendendo a milhares de pedidos, vamos começar aqui a série dos Supremos do Albido. Pra quem não viu, essa série aqui, eu já fiz todos os piores cenários possíveis dos usarem Supremos do Ben. Agora vamos passar para o Albido. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, então vamos recapitular, como é que funciona a mecânica do pior cenário possível? O Enomoçador está lá na simulação, muito provavelmente seria em né, o seu planeta do natal. Daí ele conhece uma Vaxasauriana, eles cruzam, né, tem um filhote, o filhote ele vai lá e cresce, a gente passa a acompanhar a história desse filhote, seus pais, eles morrem, né, com o tempo. Aí esse vaxassauriano conhece uma Vaxasauriana, eles têm um filhote, esse filhote cresce, e assim vai, entendeu? Aí quando vai passando a geração, a geração em gerações, Aí eles vão se adaptando ao pior cenário que eles estão nascendo, que eles têm que sobreviver, né? aí é que um processo seletivo, onde os mais fortes sobrevivem. Né? Daí, depois de milhões e milhões de anos, vai surgir o Enormossauro Supremo, que ele é uma subcategoria do Enormossauro que a gente conhece. Exatamente. Então, mais uma vez, nós estamos colocados aí em terra dino. A diferença é o quê? É que olha esse Enormossauro Supremo do Ben e olha o do Albido. Note-se que eles são bem diferentes, né? Então, no caso aqui... Mesmo sendo o Supremo da mesma espécie, ele foi colocado no pior cenário possível, diferente. É assim, eu acredito que seja semelhante, né? Porque eles têm algumas semelhanças, porém aconteceu alguma coisa em um para dar aspectos diferentes do outro. Por exemplo, a gente nota que o Enomon Supremo do Albido é mais mecânico, é um negócio mais cibernético, né? Então deve ter acontecido alguma coisa em relação à tecnologia que a gente vai analisar aqui no vídeo de hoje Bom, nós sabemos que o não no pior cenário ele evoluiu para usar o seu controle da sua estrutura corporal para em vez dele ter o poder de crescimento ele utilizar os fragmentos ósseos como mísseis, como projéteis. Ele usa isso com o seu predador natural, no caso o tiranópide, já que a gente vê na série que o ele tem muita dificuldade de lutar contra o seu predador natural. Não é que nem o Armato, por exemplo, que se o Vermônico vacilar, o Armato chega lá com a mão de broca dele e consegue o calterar. Agora, o Enormossor, a única vez que vimos derrotando o seu predador, foi com um canhão manda-bloco que o Esquerda fez. É algo de longa distância. Então, no pior cenário, o Enormossor precisaria disso também. Por isso que ele desenvolve essa técnica de controlar a sua estrutura óssea para disparar fragmentos ósseos como mísseis. E tem até uma nota na Wiki que fala assim, que em Alien Force Ultimate Alien, né? Porque lembrando que o Enormossal Supremo teve sua primeira aparição em Força Alienígena no final da série. Os mísseis do Enormossal Supremo foram descritos como fragmentos de ossos cineticamente instáveis, ou seja, eles eram instáveis. Olha, né? que faz sentido, né? Porque a gente vê o assim que o Enormossal Supremo toda vez que ele ia disparar os mísseis, ele errava. O panda, os caras lá estavam na frente dele e o Enormossal Supremo ia lá e errava, entendeu? Agora, em Omniverse, os mísseis, eles não são não fosse como fragmentos, ossos do mesmo jeito que era a supremacia Eles são como mísseis mesmo, você nota que eles são mísseis Mas por que isso acontece no pior cenário possível do Enormossauro Supremo do Albedo? O que foi que aconteceu diferente para ele, em vez de ter a mesma vibe do Enormossauro do Supremacia e ganhou mísseis verdadeiramente? mas vamos analisar um pouco da biologia do Enormossauro Supremo a gente nota que ele ganha na evolução um traje, toda uma armadura biológica. O que é legal por causa que ele, no Supremacia o Enormossauro ele tava pelado, né? Aí ele evolui para ganhar um traje biológico, isso é muito interessante. Mas faz sentido, né? Para poder se proteger dos predadores e tudo mais. Ter carcaça assim para tancar os ataques do tiranópode Tem até um, uma clava de espinhos ali que também é biológica, né? No Enormossauro Supremo do Albino a gente também nota isso. Ainda mais por causa que ele tem umas veias ali interligando as coisas. E também tem umas partes na própria pele dele que são metalizadas. Assim. Então você nota que essa parte do... Eu não mostrar o Supremo do Albi. Dessa parte mais cibernética. Mas vamos falar do capacete. Bom, foi confirmado... Em um universo, pelo Eric D. White, que os vaxasaurianos normais sem ser supremo, ele usa aquele capacete semelhante ao dos vaxasaurianos evoluídos. Por isso que nesse boneco ultra-raro do Enormossauro em um universo, vem com um capacete semelhante ao do supremo. Luczin, se você conseguir esse boneco para sua coleção, eu te dou um floco de neve. Isso é meio pai, assim, não pelo fato de dizer que o capacete do Enormossauro Supremo ele não é o biológico. Não, na evolução faz sentido sim, já que eles tiveram ali toda a adaptação para poder pra na evolução ganharem armaduras biológicas eu acredito que faz sentido sim o capacete tanto do enormossauro supremo do bem quanto do albido serem biológicos agora no caso do enormossauro convencional o deles é, é algo que não é biológico né? é um traje mesmo que eles usam ali para a batalha então isso é que tira aquela teoria lá que o kyber matou o enormossauro supremo sapiente né só que isso foi desmentido por causa que é só a gente pensar que aquilo ali é um capacete de um vaca convencional mesmo não é o do supremo eu acho meio pai eu não gosto muito dessa lore comentar isso você gosta, você acha que faz sentido, que é legal E aí você pode até perguntar Oxe, por é que o Enomossauro do bem Já que isso aí é um traje ele não usa esse capacete a gente vê que a sua Enormossauro, ela usa, né? Não é um capacete totalmente igual ao dela, né? Mas ela usa também um capacete. E o Hug, ele, ele só não usou ali, porque, primeiramente, fora do universo da série. A justificativa é porque não existia ainda essa lore lá na época do Supremacia. Mas dentro do universo da série, a gente justifica que é por causa que ele tem que manter ali o disfarce, a identidade do Enormossauro, né? Porque, né? porque ele tem a configuração pra ser pelado, não usar roupa, nem traje, entendeu? Então é por causa disso. Agora, o Enormossauro em Omniverse, ele não usa esse traje por causa que é algo pra batalha, né? Que o HomeTrix um, é o que? Um aparelho, trazer paz, trazer espécies, entendeu? Então eu acredito que esse capacete aí poderia a, dar a entender guerra. O Azimuth não quis colocar ele como outra Eu acho que seria algo mais opcional, entendeu? Se quisesse usar ou não, mas no caso o Azimuth, ele não deve ter concordado. porque que como era algo pra guerra, não é da vibe dele. E outro ponto bastante interessante, que eu não falei isso no pior cenário possível do No Monsauro Supremo do Bem, que foi comentado aqui pelo escrito muito top, eu vou ler aqui pra vocês, que faz muito sentido. Que é assim, o Leonardo Farias, salve cara, comentário muito top, que ele falou assim: outra coisa que deveria ser comentado é que os espinhos ao longo de sua armadura deveriam ser para conseguir rasgar e se libertar das teias do Tiranópode. Sim, né, que a gente vê na série o Tiranópode, ele usa como forma de prender o Enormossor as suas teias. Aí esses espinhos serviram para se libertar, O né? O Enormoussoro, tanto do bem quanto do albid tem esses espinhos, ainda mais o do albido, você nota na transformação. E também ele fala da coloração, que é a coloração verde e azul, que seria para camuflagem nas florestas e de terra dentro e tudo mais, assim, conseguindo fugir e surpreender o inimigo. Faz muito sentido isso sim, que até a própria Wiki considera isso de camuflagem, parece que na descrição da aparência do Enormoussoro Supremo, ele fala que ele tem a pele verde camuflada. Aí você pergunta, por que, é que o Enormosfólio Supremo do Albido não tem essa coloração verde, ele mantém marrom, só que mais claro? Talvez no pior cenário possível dele, era um negócio tão caótico assim que nem tivesse uma vegetação assim pra ele se camuflar. Então não houve a necessidade dele a se adaptar, evoluir para ter uma coloração verde, e, sim ele mantém marrom ali, só que mais claro, talvez ele... Pudesse assim se esconder à noite, né? Que a ah, manter a mesma cor marrom ali dava pra se manter em modo stealth ali né? na noite mesmo, entendeu? Então acredito que seja isso. Mas agora que entendemos como é que funciona a biologia do Enunciado Supremo do Albido, vamos entender porque é que ele virou um cyberpunk da vida. Bom, sabemos que no Pior cenário é forçado, né? Acontecer situações calamidades, assim, que faz com que a espécie tenha que evoluir, superar pra ficar mais forte. Então vamos supor aqui que eu sei que é bem conveniente, mas. É assim mesmo, vamos supor aqui que caiu um meteoro de tecnologia em terra dino, aí esse meteoro emanou algo que transmutou de alguma forma os vaxasaurianos, fazendo com que eles tivessem essas partes cibernéticas em seu corpo e tudo mais, assim aprimorando as suas habilidades, e eles tendo que se superar, se adaptar, por causa que se eles ficaram mais fortes, os tiranópolis também ficariam, então em meio disso, em vez deles terem aí o negócio dos fragmentos ósseos e tudo mais, que nem o nome só Supremo, de Supremacia, eles teriam realmente os mísseis mesmo, por causa que a tecnologia faria parte do, das suas células, da sua biologia, né? Mas também outra hipótese que eu acho que seria menos viajada, né? Porque isso aqui eu acho que... Ficou bem viajado mesmo, mas é que assim o Derek acho falou que os eles têm mais tecnologia com os humanos, é por isso que eles podem sair e ir para o espaço interagir com outras espécies. Então eu acredito que eles teriam essa tecnologia, só que no pior cenário possível estaria algo mais escasso, entendeu? Mas mesmo assim, eles poderiam usar isso para se aprimorarem de alguma forma, entendeu? Tipo eles sei que daria bastante trabalho, mas fundir essa, essa tecnologia no seu corpo, por isso que faria sentido eles adaptarem o seu poder de. Controlar e aumentar a estrutura corporal para utilizar no lugar do poder e disparar fragmentos ósseos como projetos eles dispararem os mísseis mesmo já que eles fazem parte da sua biologia assim podendo contra-atacar os seus predadores naturais os tiranópolis entendeu então eu acredito que é uma dessas possibilidades comentar é qual que, é que você mais acha que faz sentido que se encaixa aqui com a vibe do enorme do sábio supremo do Albido. eu acho que a que mais tem coerência é a segunda opção Pois eles tirariam proveito de artifícios do próprio planeta, e você Bartolomeu, o que acha? Sai fora, não quero responder, senão todo mundo vai querer concordar comigo. Deixa o povo comentar que você vê a opinião deles, mas não comente nada que não tenha relação com o vídeo, senão te aniquilo. E é isso, galera. Por hoje, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do né? começo da série do, do pior cenário possível dos Supremos do, Supremo, do Albido. Comenta aí também qual que você mais gosta, se é o Enorma Supremo do bem ou do Albido. Eu prefiro o Enorma Supremo tradicional mesmo, do Supremacia, né? Classicão. Mas eu também gosto da vibe mais cibernética do Enorma Supremo do Albido. Mas é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível. Seja membro, ativa o sininho. Falou e tchau!